Vai, mas você começa a falar, independente de eu falar, você vai falar, você começa. Mas eu não sei como dizer. Fala, fala. Ah, você vai falar, e hoje vai É tudo, só tu é tu. Fala, fala, tudo é tu hoje. Galerinha. Não, o, o tipo, sobre o vídeo. E hoje não sei o quê. Tá, eu falo, mas você. Eu não confessa. sei o que? Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? É eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com o quê? Com a tag de aniversário, hein? Por quê? Porque eu gosto de aniversário É basicamente por isso Porque meu aniversário é o okay. que? Daqui a três dias É daqui a três dias sim Eu resolvi fazer a tag do aniversário Eu pesquisei várias tags E eu escolhi duas para fazer as perguntas que ele escolher Porque eu não gostei assim Da tag completa, sabe? Não, nenhuma, eu achei que ela foi legal assim Então eu escolher duas E ele vai fazer as perguntas aleatórias E eu sei mais ou menos as perguntas, mas não lembro muito não Quando é seu aniversário? Meu aniversário é 30 de maio você não sabe. O okay? quê? Será que é? Okay. Quantos anos você está fazendo? Eu estou fazendo 24 anos. Se você tivesse mais um aniversário na vida, o que é que você faria? Ui. Oi. Oi? Botei quente. Okay? Mais um aniversário? Se você só tivesse mais um aniversário. Ah, só... Ixi. Eu fazia... Festa. O meu negócio com é que eu gosto de reunir as pessoas, entendeu? Então, eu, eu chamaria as pessoas, as melhores pessoas, e convidaria todo, todo mundo. Melhores pessoas. Qual é a sua lista de desejos de aniversário? Minha lista de desejos? Eu não sei não, minha lista de desejos. Eu queria só a felicidade. Eu... <risos> você tá aqui na descrição quem quiser comprar e me mandar. <risos> é, se você a pensar em livros, inclusive eu vou deixar aqui embaixo. Não, mentira. As pessoas geralmente... Falam que eu sou uma pessoa bem difícil de dar presente. Eu não acho não, mas tudo bem. Mas se for, assim, pra dizer livro, eu tenho uma lista um pouco extensa. Talvez ela esteja aqui embaixo na descrição, se a pessoa quiser. Aquelas aquela, não tem a verdade. Não tem uma lista, não, pô. É porque eu acho que o presente a pessoa tem que dar o que a pessoa lembra da outra. Se fizer uma carta, você achar que é uma carta. Não, pixi, Maria, acho massa. Tu quer uma carta? É. Quer Não. Porque... <risos> Qual foi o presente preferido que você já ganhou? Fui eu. Na Vai sua não. vida. Tá doido? <risos> Nossa, eu lembro de alguns presentes que eu, quando eu era criança. Eu não sei se foi presente de aniversário, eu acredito que não. Mas uma vez eu ganhei uma mochila da Lala no Teletubbies. No é <risos> Teletubbies, aquela maralinha E eu amava a mochila. Ah, também teve uma mochila do Pluto. Ou seja, eu, talvez eu goste um pouco de mochilas. Ela ficava de umas costas <risos> só pendurada. O quê? Eu não queria uma moça dessa, o quê? <risos> A ah, do puto também era ótima. Fazia muito sucesso nas aulas nas de canto da escola também. Tô muito inveja. Ah. Festona ou festinha? E por quê? Antigamente eu sempre fazia uma sorte assim, bem, sempre todas as pessoas, não sei o que, tal, massa. Mas aí eu tive um pequeno problema no aniversário de 16 anos foi um pequeno incidente e deu tudo errado, e foi horrível e eu peguei um trauma. E hoje em dia eu, eu chamo sempre as mesmas pessoas, de boas, tranquilo, todo mundo feliz. Até porque meus amigos, os mais próximos, todos se conhecem. Assim, não precisa nem ter apresentado, mas de tanto eu falar de um, de outro, de outro, contar as histórias, não sei o que, todo mundo acaba se conhecendo, sabendo quem é quem. É? Não, não é não? É. É. Já teve algum aniversário triste ou que não gostou? Esse 16 anos Não, não teve outro, sério, foi muito horrível <risos> Meu Deus do céu 16 anos pior ano Foi, é porque assim, minha, minha festa de 15 anos foi massa Não foi aquelas festas tipo Debutante, nada não, não teve esse tipo de festa Foi só uma festa mesmo de boas Mas no 16 eu tentei repetir a dose E não deu certo, porque deu tudo Tipo, eu fiz a festa e quando chegou não tinha lugar E quando chegou lá o DJ não podia entrar Por causa do barulho Foi um desastre <risos> Mas foi só esse mesmo Quando veio, me... não, podia, quando eu, não podia comer o um meu aniversário lá <risos> Foi quase isso viu, porque eu chorei olha. Ah, eu vou chorar aqui Todo mundo já sabe, mas eu no meu papel de figurante porque... O que? Qual o seu signo e o que você Eita. tem dele? eu signo mais gêmeos Assim, eu não gosto de falar sobre coisas que eu não sei Por isso, eu preciso pesquisar tudo E tá, que nem uma é louca, querendo saber de tudo Eu acho, é tipo, um absurdo a pessoa perguntar uma coisa e eu não saber Eu tenho que obrigatoriamente pesquisar É tipo gêmeos, assim, tudo eu, eu me meto a fazer, tudo eu... Entendeu? Se eu puder fazer tudo, eu faço tudo Ok, quê? Okay. É uma bem... é um, uma característica bem forte de gêmeos em mim Entrona né? O quê? Pra fazer isso? Mostre uma foto de um aniversário seu De preferência, uma foto embaraçosa Tá, eu não vou lembrar nenhuma foto agora, mas eu vou dar uma procurada. Eu vou colocar aqui, ó. Será que eu vou conseguir? Não sei. Moments. <risos> uma coisa que mudou desde o seu último aniversário. Nossa senhora, muita coisa, viu? É muita coisa mesmo. Se você perguntasse um ano atrás, como é que vai estar a sua vida daqui a um ano? Nunca que eu falaria que estaria como Nunca. Pode crer. Pode crer. <risos> Porque ano passado eu tinha me formado e aí eu tava sem rumo na vida. Nessa época do ano, ano passado, eu tava sem nenhum vínculo mesmo, sabe? Tipo, não tava trabalhando. Tava sem nada. Se eu quisesse ir embora, eu podia ir embora. Que foi inclusive mais ou menos o que eu fiz. <risos> Foi quando eu tava tipo me organizando pra ir pra, pra Europa Inclusive essa viagem me mudou muito como pessoa Foi tipo muito massa, muito massa real E depois disso eu já trabalhei em várias coisas Mudou muita coisa A tapioca vira A tapioca vira viu? É aquele eu... né Eu mudei muito Mudou até a O quê? Se você pudesse voltar no tempo, pra qual idade voltaria? E se pudesse dar um conselho pra você, qual daria? Ai meu Deus eu acho que eu voltaria pra 2006 Quantos anos eu tinha? 13? 2006 era muito bom Boy, foi um dos melhores anos da minha foi vida a Era a formatura de, de... de pré... Pré não, de oitava série Foi um dos melhores anos, meu Deus do céu Eu falaria... Mulher, desde ser emo, pelo amor de Deus. <risos> Bem gótico. Desde sofrer na vida, pelo amor de Deus, vai ver sua vida, porque é a armaria, não, não vale a pena não você ficar lá em casa escutando música depressiva. A pessoa tem o quê? Uns 15 anos, né? Acho que é a época da depressão é, e alma. tal, todo mundo é emo gótico. É, eu acho que é normal, é da idade, mas você fala, mulher, larga disso. O que você mais gosta sobre o seu aniversário? O que eu mais gosto, como eu já falei, é reunir as pessoas, eu acho, tipo, ai, eu gosto muito, gente, sério, eu acho que é porque é o único momento que eu tenho de ter a desculpa, sabe, de estar todo mundo junto, porque eu gosto muito de reunir meus amigos, pra mim, todos os meus amigos, eles têm que ser amigos entre si. Achei uma pergunta bem boa, pra ser a última e puxando a sardinha. Aquilo. Medo. É... Ok. Qual foi... O aniversário nem passou ainda. O aniversário nem chegou ainda, mas eu vou perguntar o quê? Qual foi o melhor presente desse ano? <risos> tá querendo que eu o teu presente, né? <risos> ok. okay. <risos> <risos> vamos, vamos, vamos, vamos abrir, vamos abrir. Olha, essa pessoa, ele é ridícula. Tá aqui, ó, o presente dele, que ele não uhum. aguenta. Ele parece eu no aniversário dele, que dá um, um presente dias antes. Azul. Eita! Olha, a dica. Dá pra ver? Dá ah, ver. Que livro é essa? Não reconheci ainda. Como não? Será Meu Deus do céu. Ai, ah, que emocionante. O que? Me... ele Eu não tô bem, não? Gente, eu não tô bem, não. Eu não estou bem. Foi o maior prazer. O que? Uh -huh, o okay. Esse por enquanto tá ganhando, viu? Se quiser ganhar, tem uma lista aqui. Ai, adorei. Melhor livro. Ele é uma reunião de cartas cartas extraordinárias a correspondência inesquecível de pessoas notáveis. E... Tu me dá? Eu presente. Não, você me deu. Okay. Então foi isso, gente. Essas foram as perguntas que a gente vai escolher pra me fazer. Então vamos festejar, porque eu gosto muito de, de, de aniversário. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição as duas tags que eu vi que eram dessas perguntas. E vou deixar também reforçando a minha lista pra quem quiser uma ajuda e, e que queira me dar alguma coisa. <risos> vocês, vocês querem me dar uma coisa, mas ó, ajuda. <risos> Não, mas isso é só porque ajuda. Porque, tipo, por exemplo, os meus amigos, eles realmente me pedem uma lista. Então eu vou botar logo aqui. Inclusive, isso é um teste pra saber <risos> se a galera está vendo os vídeos, entendeu? Isso é um teste pra ver se os meus amigos, porque muitos falam, mas eu não sei se vê o vídeo. Vê o vídeo? Vamos ver agora. Vamos descobrir. Porque se a pessoa não comprar, pelo menos a pessoa comenta. Ah, vi seu vídeo, a lista, não sei o quê. Aí, né? Tá bom, Chega em relação. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha que ajuda a gente... Que só. Siga a gente em todas as redes sociais aqui, que estão aparecendo. E se não for inscrito, não precisa nem dizer, né? Aqui ó, botãozinho. Botãozinho vermelhinho. Show pra acompanhar a gente, pra ver os próximos vídeos. É isso aí. Valeu. Valeu. <risos> Acabou? Hum? Acabou? Tô comendo mel ainda. Bom. Eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, eita, Coisa, não? É bom demais. <risos> Pode ser que acabou? É. Ficou tudo isso? Eu digo. Bom, então foi isso, galera. A senhora vai pra... Você vai andar comendo né? <risos> mesmo?